E aí galera, beleza de nata com vocês, com mais um vídeo, estamos aqui, o negócio é o seguinte, manos. Bom, GTA, a trilogia, vai, é, já, já foi anunciada, tem data e valor Eu com, que na minha opinião, acho que da Rockstar deveria ter, pô, 300, 320 Mano, tá salgado, mas como a gente é gado da Rockstar, vamos ter que comprar Enfim galera, seguinte, jogo de 2004 é, serão os três, na né? GTA 3, GTA Vice City e GTA San Desses três, o San é o mais famoso É o mais aclamado pela crítica E é um jogo de 2004, certo? Imagina um remake Diferença de remake Pra remaster, tá? que os caras praticamente fazem o jogo né? Pode ser a mesma coisa, mas os caras refaz tudo Remasterizado só dá aquela pulidinha Mas enfim, vai comprar o GTA... Antes de comprar, veja esses detalhes incríveis para um jogo de 2004, que eu acho que muitos de vocês aí sequer tinham nascido nessa época. E comenta aí sim se sim, se não. E comenta se você vai pegar o jogo, se você vai comprar o jogo. É, vou dar play aqui antes. Deixa um like no, no vídeo, muito importante. Se inscreva se está aqui pela primeira vez. Me segue no Instagram, que tá aí na descrição Beleza? Vou dar o play aqui A gente vai comentando, é um... É um, é um vídeo feito por um canal gringo Então algumas coisas eu vou ficar meio, meio perdido Se, é, Localizações secretas Localizações secretas Se você quiser ver o vídeo na íntegra Vou deixar na descrição Certo? Isso é uma localização secreta? Sinceramente, eu não sei. Pulou ali de paraquedas e tal. É, é. é. Big Pong, não, é, não pula de paraquedas. Eu acho que... Que lugar é esse? Uma torre? Bom, são lugares que... Você pode pular de paraquedas, pelo que eu vi ali. Né? Que são secretas. Essa torre aí, sinceramente, eu não sei, galera, se... Não eu sinceramente não, não nunca vi o lugares são os pontos de inclusive aquele prédio lá tá escrito né tem uma placa né para você não pular tá ligado Ah lá missão de com a galera rival ali ó ah oh, é engraçado que você tiver na rua os cara pipoca você velho mas se você tiver com táxi em, em, em locais rivais, eles vão lá e quebram o seu táxi. Não, aqui você não vai... Olha lá, a, os hispanos, né? Pânicos. Olha ah, lá, os caras não, não quebram todos os... Não vem faturar aqui na minha região, não. Porque você é rival. Certo? Você é um... Você que isso é Deixa eu trocar essa, esse local da câmera aqui, mano, porque tá meio atrapalhando uma parte ali. botar aqui. Olha lá. Você não pode é, querer ganhar dinheiro em áreas rivais. Olha lá, os caras quebram seu carro, velho. Tá vendo aí, ó. Jogo de 2004, mano. É que agora, nessa versão nova, vai ter a... Vai ter... Vai ser legendado em português, né? Mas esses diálogos assim não costumam ter legenda não. É mais em missão e tal. Olha lá, os pedestres. Ah, se importunando pedestre. Ah, se você ficar... Enchendo o saco do pedestre ali, ó. Olha só. Ó, oh, tá Na vida real, na vida real. Vamos, vamos colocar na vida real. Tá lá você, na, na, lá na, na vida da Paulista. Aí você começa a importunar as pessoas, entrar na frente e tal. O que que essa pessoa vai fazer? Ela vai tá com você. Umas vão ser mais agressivas, outras não. Olha tá lá. Tá vendo? Recebeu a ligação da namoradinha ali Olha lá, o CJ Slim Gordo, ah mano, isso aí é da hora demais É, sério, ó A diferença do CJ magro Ele forte E ele gordinho Olha lá, você viu o gordo correndo <risos> E é uma coisa na vida real Você não vai ter o mesmo desempenho Por exemplo, na corrida, se você for um cara magro um cara mais cheinho Ó oh, Diferença de Força Quantas porradas deu ali? Olha ah, lá, agora forte, ó Deu menos porrada Gordinho É Um pouquinho Pulando grades Vamos ver isso aí Desempenho do cara fitness Olha lá agora o bodybuilder um pouquinho mais lento consegue subir e tal agora ele olha aí velho pulando a grade ó aí rapaz, mano é um jogo de de 2004 a gente tem que ressaltar isso aí velho Olha lá ó you so bad you jumped in the air and you got stuck yeah deve ter ofendido né Eu não... ah tem uma coisa também que você pegar o prabuco se você tá magrinho, ele pega com as duas mãos né? ele pega com as duas mãos se ele tiver gordinho ele pega com a mão só porque aí ele consegue pegar aqui ó é uma parada dessa também, você ficar gordinho aí, comer muito, muita pizza. Isso daí eu não vou conseguir dizer para você, porque... É... Eu não vou conseguir dizer para você porque tá em inglês. Mas quando tiver dublado, a gente vai saber. Deixa eu... Pera aí, galera. Deixa eu dar uma arrumadinha aqui que o vídeo tá... Aí, ó. Aí. Tá um pouco estourado. Não estourado não, né? Que eu abri muito aqui na tela. E quem quiser ler os diálogos aí, você que manja no inglês. Vê se eu consigo mexer aqui embaixo. Arrumar aqui. Aí. Hey. Hey, Torino. Well, what do you want, Carl? You want your brother out of jail? Okay, listen. I'm trying, man. I really am. I'm gonna let you in on a little secret, Carl. The one difference between those that tried and died and those that still walk this earth is belief in self. Nothing is impossible, Carl. Beat your fears, focus your mind, and learn to fly. OK, OK. Ah, uh, Terino. Oh, shit. Olá, pra você que eu Nem lembro quem é esse Torino, aí? É. Terino, eu não lembro quem é, velho. Tem por nome? Torino. Carl, learn to fly. Nice. I money, man, I swear. E ninguém vai me meter. Sei. É o caipira do... do É o caipira, Your é o caipira, né? Se eu não me, me engano nova é o caipira. caipira. caipira. I'm sending a present, little wedding present sinceramente não lembro de personagem. de o cabeça. é seu irmão, like. uh -huh. uh -huh. uh -huh. ok? Não Carl? Okay, man. I get the Olha lá, o tempo. O tempo ruim afeta. Os aviões, olha lá. Ó. Tá vendo? Tá um tempo ali chuvoso e tal, e o tempo. Empurra o avião, olha lá, ó. Olha, olha. olha isso, velho. Olha o helicóptero. Sendo jogado pro lado. Você pode ver que o vento tá. A direção que o vento tá, tá empurrando Ah, e, ó, olha isso aí, galera Ele tá usando a visão termal Tá ligado que a visão... Deixa eu te dar um pause aqui A visão termal, ela vê o calor do corpo, né? E vem laranja, né? Aí ele vai lá, dá o balaço Olha isso Olha isso, velho. Eu não sei nem se ó, eu não sei nem se no GTA V tem isso, velho. Tem a visão termal, olha lá. O cara tá laranja na visão termal, olha lá. Aí fica azul. E perdeu o calor do corpo e tal. Não sei se é o sangue que quer. É. Faz uh, ficar laranjinha e tal. Ó, isso é. Incrível, veja isso daí, ó Tá os caras dos balas Vou tentar pegar o CJ Foi pra uma parte funda O que, que aconteceu? Ah lá, aí tem os Os, os banhistas certo? O pessoal que tá lá, de biquíni, short Tá os banhistas, tá certo? Já os banhistas Ah lá, ó Eles sabem nadar Olha que louco isso, mano Ah lá, ó me os balas, não, não sabem nadar lá. Vai pegar, tentar pegar o CJ. Tudo bem que a, gente, a inteligência artificial não é, não é tão é inteligente, inteligente, porque se ele não sabe nadar, ele retrava entra entrar na da água. água. Olha lá, os banhistas, ó. You know Galera que tá ali na praia, manja nadar. Olha lá. Que louco, mano. Fala sério. Fala sério. Olha isso, mano. Vamos ver se ele vai chamar mais... Vamos ver se ele vai chamar mais os balas. Olha lá, os caras cara manjam nadar Olha lá, os balas, os balas. O cara da cidade, ó. Olha lá. Entrou na água. Olha lá. Um banhista e um cara que não sabe nadar, Olha o que acontece. Ó, oh, tá vendo aí, ó. Quando os balas tiver correndo atrás de você, vai pra água que eles não manjam nadar. Bom, isso daí a gente viu bastante no GTA V, né? São os pedestres é, parando pra olhar quando você tá com um carro esportivo, um super carro e tal. No GTA V as, as pessoas elogiam, para e tiram foto. Mas um GTA, o GTA Sandras, que é um GTA lá de 2004, já falei isso várias vezes. A pessoa para, que é uma coisa normal do um ser humano, né? A Rockstar tenta incluir nos seus jogos, ser realista. Se você... Aonde você estiver. Cara, passou uma Ferrari. Uma Ferrari parada, você vai parar, velho. Você vai parar pra olhar. Não tem como, cara. Entendeu? Você vai parar pra olhar. Se bobear, você vai lá e tira uma fotinha ainda, né? Joga na rede social. ó oh, o carro que eu comprei e tal. <risos> Dá o Miguel você... Faz aquele memezinho, né? Você tira a foto do carro. Aquele carro bem louco, você tira a foto. Aí você coloca lá na descrição é, Finalmente, depois de muito trabalho, eu consegui conquistar aquilo que eu gostaria muito, etc, etc, etc e tal Aí você fala que é a câmera, tá ligado? Que não é o carro, né? <risos> Bom, isso daí é em relação aos diálogos, né? Um jogo... É, a quantidade de diálogos que tem entre os cj os pedestres e tal ele tá mostrando ali nas pastas do jogo, né? Que no, no, no, no PC você consegue ter acesso. A quantidade de diálogo que tem entre os pedestres em várias situações. Se bobear, não dá pra você ouvir tudo. Muito louco, mano. Muito louco mesmo. Olha lá, agora ele vai mostrar os Get diálogos. Olha lá, entre pedestres, DJ e tal. <risos> Olha lá a mãe, a mãe dele. É, mama. é difícil, né, que a gente vê vários personagens desse no mapa, né? então. Weed money, same difference. You're so bad, you're é ele falou alguma co coisa sem <risos> dinheiro Ele tá zoando o cj né de que de ele tá gordinho ali mas galera olha a quantidade de detalhes. de detalhes seguinte esse cara ele fez uns esse é a parte 2 eu já reagi a parte um tem no e a parte 2, ele tem um vídeo também com 18 detalhes, que provavelmente deve é, ser diferente. Então, cara, incrível, mano. Então, comenta aí se você vai comprar o jogo. Eu, ah, eu, eu vou comprar por é, três motivos. Um, para produzir conteúdo. Vai postar terg tudo. Curiosidade. Ah, mas o jogo tal já foi postado. A gente vai postar. Outro que eu quero jogar é... Muito. E o terceiro pra platinar os três. Certo? Então é isso aí, galera. Se curtiu... Acho que ficou meio coisado aqui. Não. Tá bom. Se curtiu, clica no gostei. Compartilha. É muito importante. É nóis. Tamo muito. Valeu. Fui.